Irmão Josué, a paz do senhor, é o pastor Ângelo Preste bem atenção à colocação que eu vou lhe fazer aqui Nessa mensagem que o senhor apresenta falando ao advogado, o doutor Miguel O senhor está usando a expressão, dizendo acerca do pastor Ailton que a capa vai cair O meu irmão, qual é a capa que vai cair do pastor Ailton? A capa já está tirada não tem mais nenhuma capa para cair, ele já se declarou, já está tudo declarado ao povo, a capa foi arrancada. Vamos provar isso pela Bíblia. É bastante ler e comparar os comportamentos do pastor Ailton com o filho dele e essa diretoria, com o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Observe, os últimos dias um sermão profético escatológico proferido pela boca do apóstolo Paulo. Veja, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a paz e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, é... incontinentes, caluniadores, irreverentes, cruéis, sem amor para com os bons, veja as qualidades: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, quer dizer, de pureza, mas negando a eficácia dela. Destes, dizia Paulo. Afasta-te até o versículo de número 5. Olha aí, estamos vendo aqui 18 características estampadas no caráter de homens que Paulo profetizou já naquela época escrevendo a Timóteo para os últimos dias. E observe com detalhe, comparando o comportamento desse ministério de Ailton, o filho dele e dos demais que seguem ele, que eles têm todo esse comportamento aqui, e sobretudo com a aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma, destes afasta-te, eles têm apenas a aparência, não tem mais que cair capa nenhuma, a capa já caiu, é apenas nós continuarmos lutando, e cada um que se conservar puro a si mesmo, aguardando o arrebatamento. E quem puder fazer alguma coisa pela igreja fazer, porque não há mais capa para cair. A capa já está derrubada. Perseguição religiosa, o homem enriquecendo com o dinheiro da igreja, Um verdadeiro nepotismo evangélico, hereditário, todos nós estamos vendo isso. Não tem mais capa para cair, a capa já caiu. É bastante abrir os olhos e ver tudo que eles estão fazendo errado, em contradição com a palavra de Deus. Observe que aqui tem 18 características. Agora, se dividir seis para o espírito, 6 para a alma e seis para o corpo, o que é que vamos encontrar? três vezes o número seis na vida do homem, o que identifica a presença do anticristo operando por meio deles não tem mais nenhuma capa para cair a capa já caiu, é só vocês, nós lutarmos para o povo se conscientizar e deixar de seguir essa linha errada que eles estão imprimindo aí, porque o que estão vivendo aí é ganância, é soberba é idolatria e ganância pelo dinheiro, cada vez mais rico, cada vez mais rico, mais dinheiro e mais regalia. E lutando contra aqueles que estão combatendo essas coisas erradas. A capa já caiu, não tem mais nenhuma capa para cair. Publica esse áudio a todos os irmãos.